Sofre coração que chega, os oi mareja, que peleja de missão Sobre a estola desse homem que clareia, nos caminhos a visão A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão Pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação eu tenho a certeza que não há riqueza maior que o amor Que há em toda missa, em cada clamor Que esse homem santo leva a Deus no canto Que transforma o coração Quem busca a esperança no olhar de uma criança Vê que é importante para um país Uma igreja santa e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz. Padre Davi, queremos agradecer ao Senhor por esse final de ciclo que o Senhor esteve conosco nesses sete anos e meio na nossa paróquia. E as meninas de Nossa Senhora também querem prestar uma homenagem, porque graças a... a ao Senhor, né, que aqui na nossa cidade, na nossa paróquia, nós conseguimos trazer as meninas de Nossa Senhora para servir o altar. Então, na nossa cidade não tinha. Então, com a iniciativa do Senhor, começou aqui na nossa cidade. E graças a esse movimento das meninas de Nossa Senhora, muitos pais foram engajados nas pastorais da nossa, da nossa comunidade, e houve um grande crescimento da nossa paróquia. Então, as meninas querem prestar esse, essa homenagem. Pois no dia 24 de maio de 2020, 2014, aliás, né, a gente fez a nossa primeira reunião. Então, o senhor foi um grande idealizador nessa nossa jornada. Então, aceite essa nossa gratidão né, nesse final de ciclo, aqui junto conosco. Continuaremos em oração. Que Deus abençoe o Senhor nessa nova missão. Aquele povo com certeza está precisando do Senhor. Que Deus abençoe. Oi, Padre Davi. Muito obrigada pela sua dedicação à paróquia e às menininhas de Nossa Senhora. A gente gosta muito do Senhor. Que Deus te abençoe. Beijão. Tchau. Oi, Padre Davi, obrigada por tudo que você fez por nós e pelas meninas de Nossa Senhora. E que Deus te abençoe muito nessa sua nova jornada. Tchau. Oi, Padre Davi, tudo bem com o senhor? Passando aqui a pedinha para agradecer por tudo, tudo, tudo que o Senhor fez. Pela nossa paróquia, por cada pessoa. E que Deus te abençoe nessa sua nova jornada. Pai! pela sua dedicação, que Deus te abençoe nunca esqueceremos de você. Tchau! Eu quero agradecer ao Padre Davi por tudo que ele fez pela nossa paróquia e pelas meninas Senhora e que Deus lhe abençoe sempre e você vai fazer muita falta. Obrigada Padre Davi pela sua dedicação às meninas de Nossa Senhora e que Deus te abençoe na sua nova missão. Padre Davi, obrigada por tudo que você fez pelas meninas de Nossa Senhora. Que Deus te abençoe.